Se houver mercado podem fazer cemitério porque eles só sabem o valor do minério. A ordem vem vestida de terno e gravata, mandando destruir montanha, rio se mata. O importante aqui é o tesouro da nação. Quem vai se importar com barragem do feijão? Sai muito mais barato as indenizações que vão se arrastar por gerações em gerações. Para a sua vida sofrendo Enquanto isso pode ter Outra parte rompendo Quanto vale o sonho Quanto vale a dor Quanto vale a vida Que a lama levou Quanto vale o sonho Quanto vale a dor Quanto vale a vida Que a lama levou Sempre haverá um engenheiro Para assinar Mesmo que essa assinatura possa matar liberando mais uma barragem de rejeito, é só dividir a propina com o prefeito. E quando estourar alguém deu jeito, os bombeiros que vem ao segundo. Quanto vale a vida, quanto vale a dor, quanto vale os sonhos que a lama levou. Quanto vale a vida, quanto vale a dor, quanto vale os sonhos. Parecia que foi tudo premeditado. Já sabiam que corpo jamais seriam encontrado, Já sabiam que não seriam condenados. Já sabiam que não apareceriam culpados. E as famílias viveriam seus seu gigante nesse Mergulhado na tristeza, envolto no mar de lama. Sua propriedade tomada por rejeito. Te jogam num abrigo, te largam de cobre e enquanto no escritório. Do ar condicionado, discutem os valores dos corpos. Númeras foram 200, 300. Já perderam a conta. O valor acordado fica só no faz de conta. Se arrastam na mão de advogado que querem ganhar fama pra entrar no mercado. Pois sabe que essa causa jamais será vencida. E quem sobreviveu é que cuide das suas feridas. Enquanto eles colocam o valor na sua vida. Vale